E aí galera, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. A videoaula de hoje é sobre conjuntos. E por mais incrível pareça, conjunto está presente no nosso dia a dia o tempo todo. As minhas videoaulas serão dessa forma: serão com muitos exemplos e principalmente mostrando a utilidade delas em cada, cada, cada vez que a gente está vivendo aí né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem a ideia de conjunto. Até quando você vai na balada, por exemplo, imagina, você tem na balada. Aí os caras, né? Os caras viram e falaram assim, ah, porque hoje eu vou pra balada, mas eu só vou ficar com menina gata. O que está acontecendo? Ele tá fazendo um conjunto das meninas, gatas, que ele quer ficar. Ele está separando um conjunto. Aí o que a menina fala? Aí a menina vai com a festa e fala assim, né? Ah, eu hoje eu só quero ficar com o João. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está pegando um conjunto unitário, né? Porque ela só tem um cara. Mas os caras estão fazendo um conjunto de vários elementos. <risos> então, como é que a gente representa isso? Vamos dar uma olhada. Então, como é que a gente representa a notação de que um elemento pertence ou não a um conjunto? Dessa forma aqui, olha só. Se eu tenho, por exemplo, o conjunto V. Agora, eu tenho aqui os elementos A e o elemento B. A e B pertencem ao conjunto V. Como é que ficaria essa representação em outra notação? Veja, o A pertence ao conjunto V e o B pertence ao conjunto V. É que poderia ser qualquer coisa. Aqui são as outras definições de conjunto. Por exemplo, nós temos o conjunto vazio, que ele pode ser representado desta forma aqui: ó. um vazio, ou então a gente pode reescrevê los Desta forma, olha é só, com um nada aqui dentro, tem vazio. Unitário, foi o que eu falei no começo do vídeo, vocês lembram? Quando tem apenas um elemento, então aqui por exemplo eu tenho um conjunto C que tem apenas um elementozinho. Conjunto finito são um conjunto que tem fins. Por exemplo, o número de quantidade de pessoas na Terra é um conjunto finito. Conjunto infinito, porque não tem fim. A gente pode colocar aqui como, por exemplo, o número de átomos do universo, o número de estrelas. E o conjunto universo é o comum de todos os números que a gente está trabalhando. No caso, é muito comum aqui em matemática a gente colocar os reais como universo, mas em alguns casos são complexos. O que é muito comum na matemática são operações entre conjuntos, é o que mais pega. É bem médio que a galera apanha nos exercícios, vamos dar uma conferida. O tipo, mais comuns são união... Interseção e diferença entre conjuntos Como assim? Como que eu represento união de conjuntos? Vocês lembram ó, o diagrama de vem As folinhas, as coisas Então aqui eu tenho ó, Uma aqui, outra aqui ó, O conjunto A e o conjunto B A união são todos os elementos que estão em A ou estão em B Então seria esta região aqui ó todos os elementos que estão em A ou todos os elementos que estão em B. Matematicamente falando, como que eu represento isso de forma algébrica? Então, A união com B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Interseção. O que é interseção? São os elementos que estão ali no meio dos dois conjuntos. Como que é a representação disso? Tem que o diagrama de vem o A e o B. A interseção é o que tem em A e também tem em B. Então, olha aqui que maneiro. Ó. Essa partezinha toda aqui. ó Como que a gente representa a interseção? A inter B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B Ou seja, ele tem que pertencer a A E tem que pertencer a B ao mesmo tempo E a diferença entre conjuntos? Como é que é? É tudo que está em um conjunto e não está em outro Então, ó, se eu desenhar aqui Os dois conjuntos né? O diagrama de Venn aqui Muito bom Aí eu quero pegar só este elemento aqui ó, Só os elementos que estão em A E não estão em B como que a gente escreve isso? A menos B. Isso daqui é o X. Tal que o X pertence a A e X não pertence a B. Esse é o não pertence. Esse daqui é um é máximo um do que você precisa saber para fazer muitos exercícios de conjunto. Inclusive, a gente vai resolver alguns hoje ainda. E tem mais um detalhe. O número de elementos de um conjunto, ele pode ser dado por uma formulinha. Olha só. Galera, o número de elementos da união de conjuntos, ela pode ser dada por uma formulinha. Qual que é essa formulinha? O número da união de A com B é igual ao número de elementos de A, ou se fosse... para ficar um pouco mais elegante, né, vamos ver. Número um de elementos de A, mais número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção de A com B. Por que eu estou tirando isso daqui? Porque se eu já estou contando A e B, eu já estou pegando o que está na intersecção. Então, se eu não colocar isso aqui, eu estou pegando duas vezes. Então, eu tenho que eliminar a interseção é só ficar com o que eu tenho aí B. Bom, vamos resolver o um exercício, então, para ver um pouco melhor esses conceitos. Bom, vamos ver o primeiro exercício aí, ó. Ita, São Paulo. Então, galera, não vamos soltar com Ita, não, hein? Em faculdade, igual a qualquer outra. Sejam x, y, z e w, subconjunto de n, tal que x menos y, interseção com z, é igual a 1, 2, 3, 4, o conjunto y é 5 e 6, Z interseção com Y é vazio. W interseção com X menos Z dá 7,8. E X interseção com W interseção com Z dá 2, 4. Então, o conjunto, todo esse conjunto aí, é igual a... Bom, primeiro vamos notar o que ele está dando no problema. Bom, ele pede isso aqui, né? Essas informações... É tudo que ele deu no exercício. Bom, a melhor coisa que a gente poderia fazer aqui para resolver é desenhar. Então, que você fala, pô, mas isso fica complicado, porque a gente tem x, y, z e w, você tem um diagrama que vem com quatro conjuntos. Não, mas se a gente for parar para pensar, ó, o y, ele está meio que isolado. Ó. Aqui ele não entra no desenho. Porque eu estou pegando todos os elementos que não estão em Y, né? X menos está em Y. O Y aqui está sendo representado por 5 e 6. A interseção dele com o Z é vazia. É, aqui a gente não tem Y. E aqui também a gente não tem Y. Tá vendo que é possível a gente fazer um desenho aqui sem denotar Y? O desenho ficaria dessa forma. Aqui eu tenho X. Z, I w. X, Z e W. Bom, então vamos ver as informações que ele deu. Começar com a maioria de 30. É mais fácil, né? Tudo que tem nos três conjuntos, 2 e 4. Então aqui tem o 2 e o 4. Vamos ver essa de cima aqui. Uma chavinha, né? Tudo que tem X e não tem Z mas que também tem W. Tudo que tem X e não tem Z, ou seja, está nessa faixazinha, só que também tem em W. Então é esse ponto aqui, 78, essa região. 78. O de cima. A é intervenção de ZY ali, mas eu nem estou representando Y, então esquece. Y5 e 6. Também nem vou pôr, porque ah, dá até pra pôr no cantinho. Eu não está isolado, eu estou para não falar aqui. Ah, o preconceito com o Y aí, né? Não, está aqui no cantinho, ó. 5 e 6. Já que ele não faz interseção com ninguém, ele não tem nenhum ponto de interseção com ninguém, então nem precisa pôr. Tudo que tem em X e não tem Y, mas que também tem Z. Tudo que tem em X e não tem Y, mas que também tem em Z. É aqui, ó. 1, 2, 3. E 4. Bom, fica o representado desta forma. Agora vamos fazer a parte algébrica, né? Z união com W. Então veja, ó. Z união com W. Quem é Z união com W? Vamos dar uma olhada. O Z é todo esse conjunto. O W é todo esse conjunto aqui. Fazer união é juntar os elementos, não é? Então, aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Mas, deixa eu só reescrever aqui, fechar a chave de pretinha. É isso. Repara que aqui eu tenho 4 e 4, só que a gente não repete, né? Não precisa repetir em conjunto. Uma representação só já é o suficiente. Ok. É, já resolvemos isso daqui. Ó. Agora, vamos resolver Y união com Z. Y união com Z. Tudo tem Y e também tem Z. Bom, Y é sempre 6. E Z? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 1... Um, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, resolvemos. Agora vamos pegar aqui, ó, Z interseção, X, né, interseção, A, Z, união com W. Então, como ficaria aqui, ó, X interseção, a V união com W. Como que ficaria isso daqui? É tudo que tem em X e também tem nesse conjunto de união. Vamos lá, tudo que tem em X é 1, 2, 3, 4, 7, 8. Tudo que tem nesse conjunto de união, isso daqui, ó, são esses elementos. Então eu preciso dos elementos que estão repetindo. Quem está repetindo é um, dois, três, quatro, sete, oito. Todos os elementos. Um, dois, três, quatro, sete e oito. Vamos resolver essa parte aqui agora. Ó. W, interseção... A Y união com Z Todos os elementos que estão em W E também estão na união que a gente acabou de montar. Vamos dar uma olhada Todo mundo que está em W é o 2, 4, 7, 8 E aqui, nessa união Todos os elementos que estão em W e também estão nessa união Aqui em cima, Y união com essa daqui 2, 4, são 2, 4, né? dois elementos aqui. 2 e 4. Bom, agora a gente já pode escrever a nossa resposta final. Ó. A gente pode dizer, deixa eu só apagar aqui para ficar mais legível, né? A gente já tem tudo montado ó, ali em cima. Eu quero tudo que está, tudo que tem nesse elemento e que não tem nesse. Tudo que tem nesse. Neste daqui, e não tem nesse que a gente acabou de montar. Quem são os elementos? São os elementos 1. O 2 eu tenho. O 3. O 4 eu tenho. O 7 e o 8. O 7 e o 8. Que nos dá a letra. Bom galera, esse aqui foi um exercício do Ita, vocês viram que não é difícil, não é para ficar tendo medo assim, Ah Ita, não vou nem fazer, não vou nem tentar fazer, meu Deus! Não, podem parar, tentar fazer todos os exercícios. E eu vou deixar mais alguns exercícios aí em tela, vocês tentem resolver, a gente debate nos comentários. Valeu galera, até a próxima!